Olá pessoal como está sendo para você o mês dos inscritos você tá curtindo você tá achando que tá te ajudando de alguma maneira você acha que algumas perguntas podem ajudar outras pessoas se sim eu te convido a compartilhar esses vídeos com outras pessoas porque o que serve para gente às vezes serve para as pessoas que a gente ama também e vamos à pergunta de hoje, que eu considero uma pergunta muito importante e que, mais dia menos dia, passa pela cabeça de todos nós A pergunta de hoje é da Maria Virgínia Silva Lara e veio através do YouTube Ela diz assim Gostaria muito de ouvir você falar sobre os desafios como as perdas pela partida definitiva de pessoas amadas onde há a quebra total dos vínculos, construídos ao longo dos anos e você perde o chão, tendo que ressignificar e reconstruir a vida. Seria muito bom ouvir de você o que pensa a esse respeito. Maria Virgínia É claro que eu já perdi gente querida na vida. Uma pessoa muito querida que eu perdi foi minha avó, minha avó paterna, minha avó italiana que foi a pessoa que a minha criança sente que foi de quem mais recebeu amor Mas eu quero falar de outra coisa como uma experiência que eu tive há pouco tempo No mês de janeiro, a minha filha mais nova passou um tempo comigo aqui nesta casa nós tivemos uma aproximação muito grande Foi uma delícia De prepararmos comida juntas De ir passear lá fora juntas E conversar E teve um dia muito especial Que foi o dia que ela foi embora Que ela voltou para a casa do pai dela Então, nós fomos passar um dia juntas Antes de eu levá-la para o aeroporto E... Nós fomos em umas lojas, a gente, foi, a gente andou a pé, a gente foi ver uns animais selvagens e pássaros. E passamos um dia que foi tão especial, de mãe e filha. E então a gente dormiu em um hotel e logo pela manhã do dia seguinte eu a levei ao aeroporto. E, como, ela tem, e como ela, ela tem uma idade que não pode entrar sozinha no aeroporto, eu peguei uma permissão, um cartão que me permitia acompanhá-la até o embarque. Então, a gente passou pela segurança do aeroporto, entregamos malas, fizemos todo o procedimento, entramos no aeroporto, fizemos uma refeição juntas, e eu fiquei ali, esperando o horário do embarque e a partida dela Chegou o momento a gente se despediu e ela entrou no avião e eu fiquei ali e de repente a minha cabeça começou a gerar um filme sabe o que dizia esse filme? Um filme de terror o filme dizia assim e se esse avião cair? e se tiver um acidente aéreo? E se minha filhinha querida partir dentro de algumas horas, quem serei eu? E eu percebi o filme começando a acontecer na minha cabeça e, e tive até aquele momento assim, nossa, será que isso é uma intuição? Será que vai acontecer isso ou não? O que está acontecendo? Eu percebi o meu medo, o medo da perda da minha filha e, e fiquei ali até o avião decolar, percebendo a história acontecendo na minha cabeça, até que eu me sentei e fiquei sentindo né, aquilo e perguntei para mim, e se de fato aconteceu um acidente aéreo? E se de fato eu nunca mais ver a minha filha de novo? se esse dia maravilhoso que eu passei com ela foi o último Então eu comecei a assistir o filme na minha cabeça E permiti que isso se expressasse permiti o medo aparecer em mim Permitir essas perguntas aflorarem E depois Me afastei do filme Me afastei, me afastei e me fiz a pergunta quem sou eu, se eu não for a mãe desta menina? E o que começou a chegar para mim foi um sentimento enorme de gratidão por esse dia maravilhoso que a gente teve juntas, pelas refeições que a gente compartilhou, pelos momentos que nós cozinhamos juntas, que nós fomos na loja, e a gente comprou brincos, e eu escolhi um para ela, ela escolheu um para mim e eu fui ficando tão grata por todos esses momentos permitindo que se esses momentos fossem momentos apenas da minha memória tudo bem e fui questionando a minha história na cabeça e questionando e che até chegar num ponto em que o meu coração disse se foi a última vez que eu vi a minha filha, sou grata, eu te amo profundamente e sou grata. E, minha, e a televisão interna foi desligando e eu tranquilamente fui embora do aeroporto, cheguei no carro, comecei a dirigir tranquilamente, como se aquela tivesse sido a minha despedida da minha filha foi um exercício bastante importante para mim e ele me trouxe a reflexão sobre a identidade quem eu sou nós estabelecemos identidades para nós, para tudo na vida a gente estabelece a identidade de profissional a identidade de esposa a identidade de membro da família filha, irmã tia, avó, mãe, não é? E quando essa relação de identidade é quebrada por alguma, de alguma forma, principalmente através da morte, quando se quebra isso, um pedaço de mim morre, que é o pedaço da identidade. Se eu sou, se eu me defino como a mãe desta menina, quem sou eu se a menina não existe? Quem sou eu se a menina morreu? Uma parte de mim morre junto. O personagem, né? o personagem Kátia, o personagem você, vai criar identidade para absolutamente tudo. Porque o personagem em si, ele teme o seu desaparecimento. O Ego, o personagem que eu estou chamando aqui, teme a morte, ele teme o seu desaparecimento Então, quando uma das relações é quebrada, principalmente pela morte, mas pode ser simplesmente porque a pessoa resolveu que não quer mais saber de você É uma morte também E, ela te, e existe essa partida chamada definitiva, quando isso acontece o personagem se sente extremamente ameaçado e o pânico acontece, o medo acontece e a gente diz, como disse a Maria Virgínia é preciso reconstruir e ressignificar a vida não a vida é a vida ela vai continuar acontecendo do jeito que aconteceu sempre, a sua vida toda o que é preciso redefinir e ressignificar é a identidade. Quem eu sou sem essa pessoa? Então, é claro que isso vai acontecer ao longo da nossa vida. Porque as pequenas mortes, digo pequenas, me perdoem a palavra, mas as mortes que acontecem ao longo da nossa vida, a morte do animal de estimação, a morte de alguém que você ama, a partida, são como pequenas lições nos preparando para a morte do personagem é como a vida dizendo assim você que se diz esposa de tal pessoa a pessoa foi embora quem é você agora? a vida te ensinando a olhar e você nessa ressignificação talvez consiga ressignificar para a verdade quem eu sou eu sou a consciência que habita esse personagem, que está identificado com esposa de alguém ou filha de alguém. Eu sou aquela que cuidou da minha mãe até o dia que minha mãe morreu, e minha mãe morreu. Então, quem eu sou? É a vida que precisa ser ressignificada? Ou é a vida me dizendo quem é você sem ser esse personagem? a resposta que a vida está buscando que você conclua por si mesma é eu sou a consciência eterna eu sou o ser espiritual eterno e perfeito que vive essa experiência e que viveu essa experiência maravilhosa impressionante incrível com essa outra pessoa como eu vivi com a minha filha e que agora eu continuo sendo, eu sou, porque a vida vai me mostrar a cada dia uma nova morte, e uma nova morte, e uma nova morte, me preparando para a morte deste personagem. Eu gostei muito dessa pergunta, e eu recebi outra pergunta sobre morte, da Teresa Calheiros, perguntando sobre a morte deste personagem. Mas para não estender muito hoje, eu vou responder a pergunta da Tereza amanhã. Amanhã a gente continua neste assunto. Quem sou eu, se eu não sou este ser aqui? E se você está curtindo, deixa um gostei para mim. Você pode me seguir também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e nos podcasts do Spotify Ser Felicidade. Um beijo!